Vamos lá, todo mundo vendo, todo mundo vendo. Está equilibrado, não está? Agora eu vou colocar o celular dela ligado na mão dela, olha lá, segura. Agora olha o que acontece. Olha lá, o celular está prejudicando. Agora eu vou entregar para ela, quer ver? O meu celular, que está ligado também aqui, é está ligado, tá? está ligado, segura. Engraçado, por que, que o celular dela aqui, ó, prejudica ela? Quer ver? O celular dela prejudica ela, quer ver? Olha lá, prejudica ela. E quando eu troco para o meu celular, que está ligado também, me dá isso aqui. Olha lá, olha o que acontece, agora aceita. Porque ele tem um chip aqui atrás, ó. Ele tem um, não é qualquer chip isso aqui é especial. Ele tem um chip aqui atrás que não deixa o celular me prejudicar.